Fala povo, hoje eu estou mostrando para vocês a nova vinheta do canal. Eu resolvi experimentar esse software, o Live, indicação do Dio Linux. E realmente achei ele um software de edição de vídeo muito bom. A interface é bem amigável e é bastante fluida. Muito mais do que o Cadern Live e ele é multiplataforma. Então você não vai ter problema de portar seus arquivos e projetos de uma plataforma para outra. Entre outras vantagens bem interessantes que eu estou vendo nele aqui. É isso. Estamos com uma vinheta nova. Espero que ele já tenha um ânimo para criar mais coisas e até a próxima.